Olá! Você está no canal, Curiosidades Curiosamente Curiosas, seja bem-vindo, você já se perguntou, por que a Holanda é chamada de Países Baixos, e por que esse país está em guerra há muito tempo com o Mar do Norte? Hoje vamos falar sobre a Holanda e seus diques. Como uma boa parte do país está abaixo do nível do mar, e por que os Países Baixos não afundam? Mas antes de começar o vídeo, peço para você se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Se gostar, deixe o seu like e comente algo relacionado ao vídeo. Se possível, comente alguma sugestão de vídeos para eu trazer para o canal. Vamos lá? Em janeiro de 1953, uma maré ciclônica, conhecida como ressaca, agitou o Mar do Norte. Ondas gigantescas inundaram a costa holandesa, matando quase duas mil pessoas. Depois de 54 anos, uma ressaca semelhante pôs a região em perigo, mas, desta vez, a Holanda estava preparada. Com a força da água, sensores de computador de última geração ativaram protocolos de emergência. Nos 30 minutos seguintes, um par de braços de 240 metros se fechou, protegendo o canal à frente. Com juntas esféricas de 680 toneladas, a barreira se moveu no ritmo do vento e das ondas que se deslocavam. Pela manhã, a tempestade havia passado com poucas inundações. A primeira ativação de campo da barreira de Maislant Kering tinha sido um sucesso estrondoso. Como uma das maiores estruturas móveis do planeta, essa barreira contra ressacas é uma maravilha da engenharia humana, mas a Maislante Kering é apenas uma parte de um sistema sólido e interligado de controle de água conhecido como Delta Works, o projeto de prevenção de inundações mais sofisticado do mundo. A Holanda tem uma longa história com a gestão de água. Mas, após as ressacas de 1953, o governo holandês tomou medidas mais oficiais, estabeleceu a Comissão Delta, e a encarregou de proteger a região sudoeste do país. Com foco em cidades densamente povoadas, o objetivo era reduzir as chances anuais de inundação, abaixo de 1 em 10 mil, cerca de 100 vezes tão segura quanto qualquer cidade costeira. A realização desse objetivo elevado exigia vários projetos de infraestrutura ao longo da costa sudoeste. A primeira linha de defesa foi barrar os estuários propensos a inundações da região. Essas grandes enseadas abasteciam muitos dos rios do país rumo ao Mar do Norte e, é, durante as ressacas, permitiam que a água das cheias inundasse ao interior. Usando uma série de barragens, a Comissão Delta transformou esses estuários em extensos lagos que servem como reservas naturais e parques comunitários. No entanto, essa solução não funcionaria para o canal Niel Water Considerada a força vital da indústria naval local, essa passagem teve que ser mantida aberta em condições seguras e barricada durante as ressacas. Em 1998, a Maislautikering concluída forneceu a proteção flexível necessária. Juntamente com barreiras adicionais, como diques, gramados e quebra males do concreto, essas fortificações compunham a maior parte do projeto Delta Works, que se concentrava, principalmente, em conteiras ressacas. Porém, nas décadas seguintes, os holandeses buscaram planos adicionais para complementar o Delta Works e proteger o interior das inundações. Sob o plano Room for the River, fazendas e diques foram realocados para longe da costa. Isso possibilitou mais espaço para a coleta de água em planícies alagáveis de baixa altitude, criando reservatórios e habitats para a fauna local. Esse retiro estratégico não só diminuiu o risco de inundação, mas também permitiu que a reconstrução de assentamentos fosse feita de modo mais denso e sustentável. Talvez nenhuma cidade incorpore a abordagem multifacetada da Holanda para a gestão de água, tanto quanto Rotterdam, uma cidade próspera quase inteiramente abaixo do nível do mar. Quando a ameaça de uma ressaca, distritos mais antigos densamente povoados são protegidos perdiques tradicionais. Enquanto isso, distritos mais novos são elevados de modo artificial, geralmente exibindo telhados verdes que armazenam água da chuva. Inúmeras estruturas da cidade se transformam em instalações de armazenamento de água, inclusive garagens e praças, que servem geralmente como teatros e arenas esportivas. Enquanto isso, no porto, pavilhões flutuantes se elevam com o nível da água. Essas são as primeiras de várias estruturas anfíbias planejadas, algumas das quais abrigam sistemas de purificação de água e coletores solares. Essas estratégias são apenas algumas das tecnologias e políticas que colocaram a Holanda na vanguarda da gestão de água. O país continua a encontrar novas maneiras de tornar as cidades mais resilientes a desastres naturais. Enquanto o aumento do nível do mar causado por mudanças climáticas ameaça cidades de baixa altitude em todo o mundo, a Holanda oferece um exemplo excepcional de como acompanhar o fluxo. E aí, me diz nos comentários o que você achou do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Vídeos todos os dias. Até a próxima.